O acidente aconteceu próximo à localidade do Campestre. E quando a nossa equipe chegou ao local, nos deparamos com uma vítima fatal. A jovem de apenas 21 anos, vinha com seu marido da localidade do Purão. Seguinte, segundo testemunho, né, vinha três motoqueiros, cada carro um com a garupeira, direção ao trailer. Em seguida, passou uma escanha sem cavalo rabiada e bateu na, na moto aqui no meio, né? E passou praticamente por cima. Segundo informação, ele tá... não tá grave não, a situação dele. Eles iam em duas motos? Ele vinha três motos, cada carro com garupeiro. Hum. Só que esse aqui no meio, é, o, o a Scania bateu neles. E ela tá sozinha aqui? A família to... saiu todo mundo? Não tem dela isso, não tem irmão dela aí que apareceu no local. Qual o procedimento que vai ser feito aqui pra frente foi feito um procedimento legal, né? A gente solicitou o Rabecão né? e a perícia. A equipe do Sistema Geração Jovem de Comunicação, analisando as últimas reportagens, percebeu que nas últimas semanas, grande parte dos acidentes que aconteceram no município de Trairi envolveram veículos de grande porte ou os mesmos contribuíram para isto.